Oi, irmã Giovanni, a gente anda pelos cantos e sem querer a gente toma conhecimento das coisas. É, segundo informações, por comemoração do centenário vai ser 100 pastores que vai batizar cada pastor 10 irmãos para ser mil irmãos numa praia. Parece que o gestor Ailton quer essa comemoração. Aí eu estava me lembrando, seria mais bonito se ele fizesse construísse 100 casas e doasse... Fizesse um sorteio para 100 irmãos que não tem casa própria para morar. Isso seria mais bonito, né? Ou então dava 100 reais a cada cooperador de gratificação, de, de comemoração e centenário Mas eles inventam as coisas sem pé, sem cabeça, né? E é uma idolatria com essa questão de centenário, que eu não sei, acho que não vai terminar mais nunca esse negócio. Entendeu? Então tá aqui a minha opinião, tá aqui o meu comentários E em relação a tudo isso, o senhor pode divulgar no grupo cristãos autênticos, tá certo? E também quero deixar um alerta para o gestor aqui de Barra de Jangada, Antônio Gonçalo, que está previsto para reforma do templo de Barra de Jangada, de sítio Barra de Jangada para Janeiro. Gestor, estamos de olho, viu, gestor? No senhor e no José Marcos aí de sítio Barra de Jangada, tá certo? Eu estou por aqui ainda. Eu sou crente, tenho as minhas convicções e vou morar no céu. Agora o irmão Giovani vai divulgar isso aí, quem falou foi o irmão Fernando, viu? Que tem alguém que escuta e passa para o pessoal daqui, aí está na surdina aí no grupo, mas pode dizer ao é coordenador que foi Fernando Moura. A gente está de olho nessa reforma que ele vem avisando no público da igreja, dizendo que vai ter reforma do templo, e os irmãos estão tá esperando, viu? Eu quero ver que ele, se ele vai realmente cumprir com a palavra dele, e não ficar enrolando os irmãos com conversa nos cultos de Santa Ceia. Paz do Senhor a todos! Irmão Giovanni, Pai do Senhor, veja até que nível chega o gestor Ailton Alves. É uma baixaria a atitude desse cidadão. O pastor Francisco Tércio fazendo um evento na cidade de Camaragibe, ou foi São Lourenço da Mata, não estou bem lembrado, essa semana, não sei se foi ontem, mas foi ontem. E a minha esposa falou que um colega de trabalho dela disse que ele mandou abrir todas as congregações, fazer estudo, foi encontro de jovens, que é para privar o povo de ir para o evento da Igreja Assembleia de Deus Nova de Pai do pastor Francisco Técio Veja que imaturidade Ou maldade no coração desse cidadão Entendeu, meu Giovanni? Isso é muito ruim, isso é muito feio Isso é muito baixo Essa atitude desse, desse pastor Desse gestor, melhor dizendo Entendeu? É, é uma atitude que uh, Nós, cristãos, repudiamos Essa atitude desse pastor Fazer um negócio desse tentar prender o povo, mandar no direito de ir, vir dos irmãos, por conta do evento do, do pastor é, Francisco Técio, ontem em Camaraju, só porque ele convidou o cantor Sérgio Lopes para estar lá, e o povo disse que, que iria, né? Mas aí ele mandou criar eventos nas congregações, que é para o povo não ir para prender o povo. É, me desculpe a palavra, é um idiota esse cidadão. Pode divulgar, irmão Giovanni, viu? se quiser, pode divulgar isso aí no grupo.